E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Boss E hoje venho com um sorteio que é para comemorar a chegada dos 300 inscritos no canal pessoal Um momento alcançado graças a vocês que se inscreveram e estiveram presentes A vocês eu desejo -me muito obrigado, eu deixo -me muito obrigado a vocês galera Vocês foram, foram 10, foram fodas mesmo viu E para comemorar esse marco eu irei sortear 3 pessoas e cada uma terá um wallpaper personalizado com sua skin, um desenho no estilo mangá, no estilo japonês né? e uma speed art postada aqui no canal do trampo que eu vou ter fazendo cada um, beleza? Se você não for escolhido, não se preocupe, pois dependendo do sucesso desse sorteio, eu irei aproveitar sua skin para fazer outros vídeos e também fazer novos sorteios, então tudo que você tem a fazer é participar, né? E para você participar, você fazer, fazer o seguinte é, Primeira coisa, você tem que me mandar a sua skin para o e-mail que está no vídeo e na, e na descrição também Se inscrever no canal e curtir o grupo no Facebook que eu participo Na qual eu sou um dos ADNs também tá, O link vai estar na descrição do vídeo também E é só isso galera, é bem fácil né, de participar Então não perca tempo, é, vá logo zipar a sua skin e mandar pelo e-mail Se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito, pois é muito importante que você esteja inscrito. Caso contrário, você corre o risco de não ser, de ser eliminado, entendeu? Ajuda a divulgar este vídeo também para seus amigos, porque quanto mais gente participar, mais legal poderá ser. O sorteio começa na data de postagem desse vídeo e termina quando eu alcançar a marca de 300 inscritos. E falta muito pouco, hein galera? Então eu conto com vocês. O boss se despede. É, nos vemos no, no vídeo de, re, de resultado do sorteio. Então, até logo